Viver com HIV tem consequências na saúde mental das pessoas que vivem, né? E também das pessoas que convivem. É super importante para a adesão pensar sobre isso. Como é que essas questões da, do tratamento né? no cotidiano, das questões sociais, do preconceito, do estigma, como é que isso afeta a vida das pessoas, a vida afetiva, a vida emocional, as relações sociais de um modo geral, né? Pensando nisso, é importante que os profissionais dos serviços, os profissionais de saúde, os profissionais que estão envolvidos né, nesse cuidado e também na adesão. Tenham atenção a isso, né? de que modo essas pessoas estão lidando com isso. E aí procurar serviços, procurar profissionais, se for o caso, e tentar entender um pouquinho de que modo essa, essas coisas afetam o preconceito, o estigma, a vida dessa população, para que cada vez ela viva melhor e tenha maior adesão ao tratamento. Música